E aí pessoal, eu assisti Repulsa ao Sexo pro YouTube não me cortar que é um filme de 1965 do Roman Polanski Para quem não sabe, o Polanski é conhecido por ter assim uma vasta experiência no terror, nessas coisas bizarras ele que fez o bebê de Rosemary de 68 então esse filme é antecessor do bebê de Rosemary e aqui a gente vai ter a Carol, só que a gente tem essa Carol assim como uma moça muito, muito reprimida, mas muito desejada. Então assim, ela é muito bonita, é a Caroline Denevu, não sei, acho que é a Denevu, né? Ela, então assim, né, super bonita mesmo, e ela trabalha ali num salão de beleza, num instituto que nem antigamente se chamava. E ela é muito reprimida sobre tudo que tem a ver, assim, com o homem, qualquer coisa, ela é muito, muito reprimida, e não fica, assim, não, não dá para saber o porquê, se aconteceu alguma coisa com ela, ou coisa assim, mas, enfim, ela é muito reprimida. E ela tem uma irmã que é amante de um homem casado, e ela acha horrível aquela situação, e né, ela não gosta, ela até escuta algumas coisas, assim, de noite, e ela se sente muito mal com aquilo também, e aí, como os homens começam a desejar muito ela, porque ela é muito bonita, ela se sente muito mal com aquela situação. Aí aqui a gente vai ter esse suspense do Polanski, que é aquela coisa assim, pensem em 65, é muito diferente do que agora. Mas ela vai começar a ter alucinações de estupros, alucinações uh, de agressões, de atos de violência, contra ela, justamente com essa repressão aí que ela sente. Então, é, na época, ver aquilo ali no cinema é uma coisa muito forte. Realmente, assim, era uma coisa... Não é que nem agora, né, que a gente tem aí, tipo, um terrifier da vida que aparece tudo, sei lá, esses filmes super, né, absurdos. Então, nossa, é muito complicado assim de pensar, nossa, em 65 o pessoal não é acostumado nem com terror E aí tem um suspense desse, assim, que aí as mãos vão na parede A parede começa a derreter, um monte de mão pegando ela, sendo que ela tem medo daquilo ali Um cara do nada amanhece do lado dela, esse tipo de, de suspense, assim Só que o filme é muito parado até chegar nessa fase então, é, é realmente, assim, um filme cult, mas não é um filme que eu vou voltar a assistir. Ele tá completo aí no YouTube, com legenda em português, perfeito, eu vou deixar aqui na descrição o canal que eu achei. Mas, enfim, <risos> é isso, assim, não, não é uma coisa que vale super a pena, eu já contei aqui mais ou menos para vocês tudo, então, quem tiver curiosidade, assista, mas eu não, não super indico, não.